Debido que você anda distante Com o olhar perdido não me vê mais como antes Anda distraído o pensamento muito longe Sempre me aproximo mas você não corresponde de uma vez porque você não me responde quebra esse silêncio eu preciso te escutar vamos conversar Eu uh -huh. Você dizer adeus? Falar que o sentimento acabou que me esqueceu? Eu que acreditei na ilusão de um amor? I'm